Olá galera, tudo bem? Aqui é o Miseu Martins falando. Seja muito bem-vindo aqui ao Combo Assessoria Robô Forex Trader. Eu queria só primeiramente apresentar para vocês o nosso canal, né? te convidar para se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos. Nós temos vários e vários vídeos aqui a respeito do mundo de robôs, robôs de operações no, no Forex, ok? Ok. É, hoje nós temos quatro combos de assessoria com suporte, com tudo completo que você precisa para dar os seus primeiros passos, tá? É, veja na descrição desse vídeo para você saber como você pode, então, entrar no nosso grupo, ter o meu contato e falar comigo a respeito, então, dos combos de assessoria Robô Forex Trader. Para você ter os seus robôs, saber operar qual setup, como fazer, qual a melhor corretora, ok? Então, essa é a primeira coisa. Neste vídeo nós vamos estar aprendendo como abrir uma conta demo, uma conta demonstração, ok? É sugerido sempre que quando você vai testar uma nova estratégia, testar um novo robô, para que você teste primeiro uma conta demonstração, pessoal. E aqui na corretora exness vou deixar o link abaixo... Tá bom, na descrição para você fazer o seu cadastro na Ex, né? Na minha opinião, hoje a melhor corretora para brasileiros que existe. Tá, é a saque via Pix. Eu for, por exemplo, simular uma retirada aqui: ó, saque via Pix sem taxa de saque, sem taxa de saque. Fantástico! Mas vamos para o foco do nosso vídeo que é abrir uma conta de negociação demonstração você está aqui, abriu sua corretora já validou seus documentos então você vai vir aqui ah, nessa primeira parte, você já vai cair aqui sempre vai estar tá caindo aqui quando você abre a corretora você vai vir aqui então demonstração, estamos em conta real vamos vir aqui em demonstração ok? demonstração, eu já tenho várias contas de demonstração abertas tá? até agora eu não vi nenhum limite nenhuma limitação para abertura de conta de demonstração, então eu vou vou estar abrindo uma nova muito simples eu vou estar abrindo uma conta de demonstração em reais ok ah, para operar em reais e também uma em dólar na verdade na mesma conta eu já vou mostrar como que faz isso abrir a ah, uma nova conta nesse botão aqui ao lado direito vai vir aqui e eu vou escolher essa opção aqui experimentar na demo ou experimentar a demo tá conta standard demo ok Cliquei ali, estando de demo, eu geralmente uso o MT4, tá? Você pode usar MT5, mas o MT4 é o, é o tradicional que a maioria dos robôs roda, que o pessoal tá rodando. MT4 e ali, então, abaixo, alavancagem, presta bem atenção, você tem capital baixíssimo, pequeno capital e precisa... É ter mais margem, mais segurança para operar, você pode colocar a alavancagem um para 2 mil, porque você vai ter que usar é, lote 0.01, ok? Agora, quem está operando com bancas mais altas, né aí querem usar o lotes um pouco maiores aí sim pode pode optar por a ah, alavancagem 1 para 500 para 400 ou para 200 tá quanto menos alavancagem mais capital você tem que ter lá na sua lá na, na na banca tá lá na mais capital dentro da conta de negociação quanto menos capital você pode aumentar a alavancagem e diminuir o lote tá diminuir o lote deixar o lote baixinho ah, para trazer mais segurança, então vamos trabalhar com 1 para 2 mil, saldo, você já pode definir aqui o saldo da conta de demonstração, já que você pode colocar aqui 5 mil, tá? você pode colocar aqui mil reais, tá bom? Por que reais? Aqui do lado eu já falo sobre a moeda, a moeda aqui do lado, tá? Então aqui do lado eu falo sobre a moeda é, que é o real, nós vamos trabalhar com BRL, tá? BRL, Brasil, ou seja ao real brasileiro, ok? Então mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, o que você quer? Uh, dependendo da sua estratégia o que você for fazer, não tem problema, tá? Vou colocar cinco mil aqui. Muito bem, agora vamos ver aqui a standard, tá? Nesse nome aqui, standard, eu posso colocar meu nome, né? Misael, posso colocar é, conta 1. O que você for chamar sua conta demo, não tem problema, tá? Então, bot 1, sei lá, o que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui bot 1 só por exemplo mesmo, tá? E aqui eu posso, aqui eu tenho que fazer uma senha. Então, eu tenho que fazer uma senha com a primeira letra em maiúscula. Vou colocar aqui, ó, bot demo. 123 tá robô demo 123 que nós trabalhamos com robô então vou colocar robô demo três pode colar a senha que você quiser mas guarde essa senha Ok anota no papel aí tudo certinho para você pô, depois fazer a conexão lá com o MT4 a sua conta de, de negociação então tá é, então tem que ter, use 8 a 15 caracter caracteres, use letras maiúsculas e minúsculas, use com combinação alfanumérica, tá? Tem que ter letra maiúscula, letra minúscula e número, ok? Número, ok? Vamos lá, então demonstração em reais, pronto, já aberta, o que, que eu faço? Criar conta, muito simples, tá? Se eu quisesse criar em dólar, pessoal, você viu aquele campo ali, era só chamar, só, perdão só colocar ali em dólar conta de negociação já foi criado com sucesso, ó, 5 mil, tá, o número da minha conta, você vai precisar desse número aqui para conectar lá na, no MT4, e onde estão todas as minhas informações para conectar lá no MT4 em conta de negociação e rodar ou operar manualmente, negociar, ok, aqui ó, negociar, cliquei em negociar, todas as informações que eu preciso, o servidor, o número tá o login né login servidor e assim é que eu criei né que era o robô demo123 Ok eu quero definir o saldo Poxa Mizar, eu não não quero cinco mil quero redefinir então na minha estratégia eu quebrei a banca é, demo tá eu quero redefinir simples só chega aqui ó definir saldo tá colocar aqui ah vou agora vou descer para mil tá definir saldo aguardar um minutinho tá às vezes pode demorar um pouquinho só, mas aí depois ele já atualiza e automaticamente já vai atualizar lá dentro do MT4, ok? Pessoal, então isso foi assim, é um tutorial simples, rápido, bem objetivo sobre como abrir conta demonstração, ok? E é bem simples. Então aqui é a conta demonstração. Mas é, eu quero não quero mais essa conta. Eu quero tirar ela daqui da minha lista. Como que eu faço? Simples, vem aqui na setinha ao lado. Tá? Aqui eu posso alterar a alavancagem, alterar o nome da conta, tá? bot1 eu posso colocar outro nome, informações da conta, é, eu vou encontrar aqui informações da conta normal. né Aí eu posso encontrar aqui também a definir acesso somente a leitura, tipo criar uma outra senha só para alguém acompanhar, né? um outro amigo teu para acompanhar né com aquele com aquela senha de investidor que eles chamam altere a senha de operação ou a senha mesmo para conexão dentro do MT4 ou arquivar conta arquivar conta vai vai tirar ela daqui e vai colocar nesse campo aqui ó arquivadas todas as contas arquivadas que eu não quero mais e eu posso reativar elas depois reativar uma conta a uma conta que eu arquivei pode ser conta real ou conta demo ok então pessoal nesse tutorial é como nós abrimos então uma conta de demonstração, ok? Passa lá no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva lá, fique ligado com a gente, tá? Nós temos robô também para ouro. Quem já opera sabe como que é o ouro, como é lucrativo saber operar no ouro. Então fico no aguardo então para você também conhecer o nosso robô de ouro, o nosso robô Delta, o nosso robô com estratégia Delta Force 1 e Delta Force 2, ok? E também Estamos preparando um curso, logo, logo vamos estar é, lançando o nosso curso RoboForex, ok? Então fica aqui, um abraço para todos, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário abaixo também de alguma sugestão de vídeo que você queira e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!